E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro E hoje no RetroGames BR 3.0 vamos trazer uma versão de Street Fighter 2 de Mega Drive Sim, de Master System Sim, Street Fighter 2 de Master System Eu nem sabia que existia, não sei se é uma hack room ou algo do tipo Achei na minha lista gigantesca de runs de Master System Ela é uma versão BR, então provavelmente é modificada ou alguma coisa assim Além da, das legendas e tudo mais, vamos ver que fim vai levar Street Fighter 2 de Master System. Temos o Ryu, Ken, Chun-Li, Gaio, Blanca, Barog, Sagat e Mr. Bison. Pelo que eu vi dos clássicos, não tem o E-Honda, não tem o Vega, entre outros. Cara, eu vou... eu vou ir de de Ryu, personagem principal da série... Vamos ver. Prova... Ih, eu contei. Provavelmente um é soco ou até chute. O Master System só tem dois botões. Olha aqui, rapaz, que legal. Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Vai, vai, vai, vai. Aqui é soco. E aqui deve ser chute. Eita, porra! Tem. Os caras. Os cara... Eita, eita! Para de me bater, meu Deus! Os caras tem. Os caras tem até Hadouken aqui no bagulho. Caramba Levanta, levanta, levanta Levanta Não, eu já fui pro É meio trancadinho, né, mas E eu sou ruim pra burro em jogo de luta Então vamos fazer mais um teste E eu lose Normal I always lose então vem, vem tranquilo. Será que tem Vou fazer um. uns um Hadouken na é Para de me bater, meu mas... Eu não sei quando meus golpes estão acertando, porque eu só apanho. <risos> até quando eu defendo o apanho. Ah rapaz, o cara se riu da máquina é apelão. Ele já vem, já vem de.. De Hadouken, até que Tek e tudo mais pra cima de mim? Ai, moleque. Vem que eu te vou. Não, não vou nem no da terra, Vou no Capoeira. Eita, pomba. Eita. estamos fazendo uns combos de Hadouken, Shoryuken e para E Paranaitugen. E fui pro saco. <risos> Eita, pomba. Esse aqui veio pra cima de Deus já ferrou-se tudo. Tá, vamos tentar um, um outro personagem. Street Fighter 2 de Master System, cara. Será é que eu sou, sou obrigado a ficar com o Ryu se eu continuar? Eu consigo trocar. Não, vamos trocar então. Vamos pegar a Chun-Li. A Chun-Li, rapaz, é boa de chute. Então vamos fazer o teste da Chun-Li. Ah. O Ryu permaneceu. Vamos tentar agora. Onde é que é o. Mega chute da Chun-Li desse lado aqui, né? Vem, vem, vem, vem, vem, tranquilo. Vem tranquilo, vem suave. A Chun-Li aqui é só no chute, rapaz. Ah, oh, caramba, caramba, caramba. Eita, pomba. Pula, Chun-Li. Pula, Chun-Li. Para de apanhar, Chun-Li. Ah, se eu botar ele no canto com o chutinho Ele vai ver Ah, agora vou fazer a embaixadinha Corriu, rapaz, toma É chute múltiplo da Xunli Rapaz, tá pensando o aqui Um round a gente já ganhou É meio trancado É meio trancado O gráfico é meio ruimzinho É meio ruimzinho, mas é legal, rapaz uma hora vocês vão ver, porque eu arrumar um, um controle de smartphone para jogar, que vocês vão ver a diferença que vai fazer essas Grammys Mas ah, tu tá ralado, eu te botei no canto aí tu tá ralado Ah, bate nele, deixa eu ver. Ah, levanta, deixa eu ver, levanta, deixa eu ver. Vem na perna, vem na perna. Bate nele, Chuli. Bate nele, Chuli. Aí, Chuli. Tá pensando o que, rapaz? Girl Power funciona, rapaz. Chuli, vencemos no Rio. Já é uma grande coisa. Pra mim, pelo menos. Vamos ver quem vai ser o nosso próximo adversário. Ken, o 02 da franquia. Ah, agora ficou mordido para que eu ele de 02. Então vem, vem tranquilo. Levanta. Pega ele, Daniel. Dá nele, dá nele, dá nele. Eita. Sem querer eu desviei, tá bom? <risos> Eita pomba Esses Hadouken a distância é que me quebra É só chute na cara, rapaz Toma, rapaz Fiz o que? Voar com uma pernada Da Xunlei Tá pensando o que? Xunlei é violenta, rapaz No bom sentido da palavra ganha é os loucos e não dá rego. Vem tranquilo Vem aqui, vem tranquilo Vem suave Aí, rapaz, tu vai tomar uma surra dessa ali agora tu nunca vai esquecer. Aqui é só na perna, rapaz. Só na perna. Ah, rapaz, tá vendo? Só, só um poderzinho, né? Aqui é só na perna, rapaz, só na perna. Vou te quicar aqui de tanto chute. Pula, ah rapaz, botei o quem para Kika, toma! Vocês estão pensando o quê, rapaz? A Chun-Li é, é poderosa. Aí pessoal, já merece o like, hein? Porque a Chun-Li tá, tá violenta, tá dando continuidade. Eita pomba galasco! É Chun-Li a Chun-Li Chun agora. Tudo pode acontecer. Que legal o cenáriozinho para essa mercado, parece tomar tá um tudo pendurado lá no fundo. Ai, a Chun-Li aqui, ela usa o cooking, né? Eu, sou, eu só sei usar o chute. <risos> Porque é um dos poderes mais fáceis que tem pra aprender, né? Porque é só apertar o botão de chute. Eita, pomba. A Chun-Li azul, a Chun-Li rosa. Eita, ela também usa o chute. Dá sacanagem. Vai usar os poderzinhos da mão, que eu não uso. <risos> Ai, caramba, Para de me dar poderzinho. É chute na cara, rapaz Essa, A minha Chun-Li é violenta Eita Chuta ela Bota no chão, bota no chão, bota no chão Ah, não Aí, rapaz Nós Vencemos a Chun-Li rosa A Rose Rose Lee Rose Chun-Li Vamos lá, vamos pro segundo round Estamos indo bem, tamo indo bem não esquece pessoal, quem puder deixar aquele joinha pra fortalecer Porque eu sou ruim pra burro em jogo de luta Então eu já teve vencido do Ryu e do Ken E agora tenho ganhado um round Da, da minha clone das trevas Já é uma grande coisa pra mim Eu sou da geração beat up, mas eu não sou, eu não, e da geração Mortal Kombat, um, dois, eu tive um, dois, três, o ultimate do Mega Drive, mas eu era sempre ruim né, <risos> eu era sempre que morria. Contra a máquina até vai, mas quando por exemplo, eu jogava contra outros players, não tinha escapatória, era a derrota certa. Ai ai ai. Pô, lexonei. É que às vezes, às vezes os dois tomam um dano, eu não sei quem é que tá tomando mais. Aí. Ai, meu Deus, para com esses poderzinhos que eu não consigo pular direito pra frente. Aí, mandamos a Chun-Li02 pro infinito e além. Agora vai. Vamos ver quem é o nosso próximo adversário, rapaz. Street Fighter 2 de Master System. Você encontra só aqui no RetroGames BR 3.0. Agora, Blanca. O BR. Blanca. Quero pra ser o Branca. Só porque é monstro que dá choques e vira bolotas, ele tem que ser brasileiro. Eita, bom. Nossa, esse tempo de choque dela demora muito. Ah, essa bolota aqui é incômoda. A única vantagem mesmo de enfrentar o Blanc é que os golpes dele são tudo físico, né? Ele não lança... Poder de longe. O mesmo choque tem que estar tá perto. Mas aqui nós dois estamos tomando dano de nós mesmos. Bom, só podia ser, né? Só tem nós aqui. Ah, tá difícil. Bom, enquanto tiver choque de encontros... Aí, encontros de poder, a gente tá com mais vida. A gente vai... Segurando, o problema é quando ele tiver com mais vida, daí né? ferrou tudo Mas vamos lá, Blanca já se foi de escovador na, na, no primeiro round Vamos com o um segundo Round two, fight! Eita, agora complicou Nossa Senhora ah, Blanca tá me tirando muita vida, Eu preciso reverter a situação antes de ficar aquele emparelhamento Aí. É difícil pra mim pular pra frente Se direcionar um Aí, boa Ah, tá muito parelho Agora eu tô com mais vida que o Blanca Agora se começar aquele enfrentamento Golpe a golpe, eu consigo segurar ele Botei no canto Já era pra ti, Blanca Já era pra ti, já era pra ti Aí, já se foi. olha as perninhas do Blanca bem curtinho Já se foi o disco voador pro Blanca, rapaz Agora estamos, estamos indo bem Estamos indo bem Bora lá Não deixe aí, pessoal, de se inscrever no canal E dar aquela força Vamos ver quem é o próximo Gaio Gaio, temos... temos alguma chance contra o Gaio? Veremos o, o cenário é parecido com, com o dele do, do Super Nintendo e tudo mais Sonic Full? Ah, esses ataques à distância que me complicam ele tem aquele outro puxão que ele dá, aquele chute voador dele lá, não sei como é que é o nome. Mas pra mim é mais, é mais complicado de enfrentar esses golpes de longe, porque eu só sei fazer chute. Isso aqui me lembra, pra quem tiver a oportunidade de ver, tem o um, um Street Chaves que eu e o Arthur jogamos, ele pegou a Dona Florinda, que ela tem as habilidades da Chun-Li. Então ela só ficava no chute, igual eu tô ficando com, com os personagens agora. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Aí, mandamos o Gaio pro espaço Bora lá You win Vamos lá, pessoal Vamos mais um round Vamos garantir a vitória Bora, bora, bora, bora. Ai, meu Deus Bora, bora, bora, bora, bora. Vai, Gaio Quer dizer, vai Gaio não, vai Shunny então, vai. Aí, agora sim. Agora vamos conseguir quicar esse... Ah, rapaz. Agora o Gai tá tomando uma sequência bonita. Só os ataques pernidas da Chun-Li. O Gai também faz umas, umas acrobacias loucas. Ah, botei no canto já era. Botei no canto já era. Já se foi o disco voador. Beleza, pessoal. Vamos, vamos dar continuidade aqui na gameplay. Contra o Ball rock. Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer contra o Balrock. Barrock, <risos> Boxer, uh, Maguila, <risos> Mike Tyson. Aí tá. Vai, vai, mão, vem na mão, né? Na... Eita, os ganchos dele pega na rasteira. Nossa, o gancho dele é o gancho dele é, é tão comprido que quando eu tô abaixado. Se eu tô abaixado, ele me alcança igual. Vai, boneco Eita! É difícil. Pula, pula, boneca. Pula, pula. Ah, aqui no ar, não me ganha. Aí, boneca. Que Mais uma patada violenta. Na cara do Balrog. Balrog. Aqui o. Master System estourando todos os seus 8 bits de potência com botões de, mov botões de movimento, chute e soco <risos> Na verdade se for parar para ver se o te vai Fighter é, Não importa quanto botão tu tem, né? É um botão de soco ou de chute E não tem botão de defesa que nem Mortal Kombat, por exemplo ah, Vai bater no cara que tu já era agora... Ah, rapaz, é deu uma surra no Balrog. Ah, eu tiro só um pouquinho de vida e já era. Sei nem que luta que eu tô, rapaz, mas ganhei mais uma com a Só apelando o chutinho supersônico Sagat. Sagat tem cara de bandido, rapaz. A shuli bonitinha ali. Olha o tapetinho tá Muay Thai, já é, agora vamos... Olha Tiger problema do Sagat é que ele é muito comprido, né? Os ataques dele são de longe. Na verdade, o, o Sagat é estranho, né? Porque como ele luta muay thai, tem os braços e as pernas compridas Só que a voadeira dele é de joelho curto. Olha ali a, a Chun-Li. Eita, Tiger... Tiger sub-zero, Tiger baixinho. Aí, rapaz, aqui, meter rasteira e chute sônico e fazer eles quicar. Já se foi o Sagat também, Shunley Wins. Eu não sei se eu tenho quantidade de continues, fichas, enfim, eu não lembro. No jogo tradicional como é que é. eu tô de fliperama, tu joga com ficha, no emulador é ficha infinita. Então... então aqui eu já tô. Eu vou tudo na surpresa. Para começar, eu nem sabia que tinha Street Fighter de Master. Para entendi até eu, eu, eu conseguiria supor. Que a Capcom e a, e a Nintendo, na época de, de glória dos Nintendinhos e Super Nintendos Street Fighter e Mortal Kombat eram as franquias, né, eram as franquias tops Agora para Master System e o Mega Drive também, tudo que tinha no Super Nintendo, o Mega Drive tinha Uma versão diferente, mas tinha Agora o Master é novidade para mim Aí, rapaz, já se foi o Sagat também mas se for disco voador, vocês devem estar estranhando assim, ah, o som do jogo. O emulador que eu tenho de Mega Drive Master System, o som é meio bugadinho. Então, pra evitar tretas, né, eu tiro, assim, deixo no, no mínimo dos mínimos, quase zero. Mr. Bison. Agora nós vamos perder, né? Porque acho que do Bison a gente não ganha só no chute. Nossa senhora, tá pegando fogo, bicho. Eu acho que o, esse poder psíquico do bison aqui ele só não afeta se eu estiver dando um chutinho. Que nem o Blanca Que ele ficava me enfrentando. Eu, o branca que ficava me enfrentando com, com as bolotinhas, né? Esse bison tá, tá tenso. Eita pomba! Eu não tô conseguindo pular, na verdade. Eu tô tentando pular, tá pessoal? Antes que alguém me que eu tô tentando pular. Aí, rapaz, derrotamos o Mr. Bison no primeiro round. Foi apertado, tomei umas nada bonita, mas conseguimos. Vamos lá, segundo round, Mr. Bison. Será, rapaz? Vamos conseguir com a chung Li? chung Li é personagem mais top das galáxias aqui, rapaz. <risos> o Bison tá tentando vir por cima, rapaz. Eu tô só de madeira. <risos> ah moleque, vem, vem, vem, levanta, levanta, Xuli. levanta outra vez, budista. Aí rapaz, eu não tô conseguindo ir pra frente com os meus chutes. Aí, rapaz, que camosum chupa. Chun-li a é vitoriosa, rapaz, quem diria? Não sou muito bom jogo de luta, eu tô só apelando pro chute. É um ataque que eu consigo fazer, nunca eu vou conseguir tirar um Hadouken aqui do. You are the king of the Street Fighters. Ali os últimos três que eu derrotei. Cara deles, ficou legal. Essa aí é, é o zeramento da Chun-Li? É a virada dela? Algo acontece depois? É só isso. Ah, agora vem os créditos. Então tá. Então esse pessoal foi a nossa versão. Super. Uh... Não, perdão, Street Fighter 2 para Master System, tá ali escrito Fernando, lê direito Pô. tá aí os créditos tudo do povo que fez as coisas espero que vocês tenham curtido conseguimos uma, umas tretas bacanas com a Chun Li, eu apelando no chute, mas é o que a casa oferece pelo menos dessa vez não passamos tanta vergonha que nem no Sunset Riders Ah, maldito Sunset Riders vou passar da segunda fase, um dia muito obrigado por que acompanhar até aqui não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no Brasil, no aula de história da web 3.0 já falei demais e até a próxima